Olha só, gente, que lindo esse aqui, ó. Que maravilha. Olha só que bacana. Aqui nós temos um pé de IP, ó. Aqui nós temos a placa informativa, aí, ó. Você chegou aqui, primeira coisa você tem que ler essa placa informativa, que ela é um, é um guia para você. E aqui, mais uma vez, Monte Bom Jesus em Caruaru, gente, aí, ó. Caruaru, Pernambuco. Olha só que lindo isso aqui, gente. Em volta das pedras, mas a terra é muito boa, viu? Olha aí, ó. Pedra de um lado, pedra de outro, ó. É como se fosse uma, uma fenda de pedra e essa planta nasceu aqui, ó. No meio da fenda aí, ó. Nasceu, plantaram aí, ó. Aqui, veja bem, nós temos aqui um pé de cajá, ó. Aí eu vou pra cá, ó, aí, Olha só. Olha que lindo aqui, ó. Olha só, o rapaz, o, o guia que tá aqui comigo, falou que dia 3 de dezembro é o dia da festa tradicional. Isso quer dizer que foi feito dia 3 de dezembro de 902. Ah, gente, só capitulando. É dia 13 de dezembro de 902, viu? Isso aqui não tem placa não, mas para quem não conhece, é um pé de chique-chique, viu? Isso aqui no sertão do Ceará, quando tá muito a seca muito forte, os cabritos, os bodes, né? E ele se alimenta desse chique-chique. Ele vem fura com chifre e bebe água, solta uma água, né? E estão com muita fome como isso aqui também. Tudo verde, gente. É. Olha só, gente, tá aqui, ó é um espaço maior foi feito tudo com com grade. ó aí aqui você pode ver o outro lado de caruaru ó. bastante grande essa casa ali amarela é uma escola não né não. onde é a escola é o convento. ali é o convento ali, ali aquela casa grande ali é. ó o convento aqui de caruaru gente gente só coisa boa viu? Então, quem vier aqui tirar umas férias aqui em Caruaru, não vai perder, não, só vai ganhar. Ó. Principalmente se você vier na época do inverno, gente, que está tudo verdinho. Pois então, meus amigos e minhas amigas, aqui tem vários lugares legais, só que tem os limites, né? Que nem, por exemplo, ali tem umas pedras ali, ó. Só que a gente não pode querer aventurar e subir, porque tem risco. Ah, eu, eu consigo. Eu consigo isso, eu quero subir, mas quando você sobe em um lugar. De risco, você está pondo a sua vida em risco. Você pode subir lá e não acontecer nada. Mas você também pode deslizar, deslizar escorregar e cair, né? Às vezes você tem um descuido. É por isso que existe aqui as áreas muradas aqui com grade. Para você vir até aqui com segurança. Então isso é muito importante. Aí, ó, tudo gradeado aqui. Ó. Você vem com segurança. Ó. Todo lado aqui. Ó. Tem lâmpada. É uma, aqui é uma área de mais ou menos de uns 40 metros quadrados. Área muito boa, onde você pode visitar e olhar, você não pode querer chegar aqui, aí ah, eu vou ali embaixo que eu quero tirar uma foto mais legal aqui embaixo, aí descer naquela pedra, você, você vai lá e pode conseguir tirar a foto, só que você também pode escorregar, nós temos, temos que ser consciente. isso tanto é na, área, na, na nossa área física, né? na, no nosso dia a dia, como na construção civil, às vezes eu estou com cinto de segurança e as pessoas falam, ah, é o cinto de segurança. Só que eu estou com cinto de segurança, é o cinto de segurança, não é o cinto contra a queda. Porque a, na minha mente eu não vou cair. Eu tô estou tô com cinto, mas eu já vou estar tá prevenido para não escorregar. Porque eu não vou me arriscar. Por exemplo, eu estou trabalhando em área de risco, perto de fiação elétrica. Em São Paulo acontece muito de você trabalhar a dois metros do fio elétrico. Se você está com a régua. Primeiro passo: você tem que exigir para o seu patrão, chama a, a rede elétrica de força, a companhia de força, e manda isolar todos esses fios para mim aí. Senão a gente não conversa, porque é a sua vida que está em jogo. Então, quando eu venho num ambiente que nem esse aqui, que tem área cercada, que eu atravesso os limites e vou querer tirar uma foto bem legal em cima de uma pedra, área de risco aí eu estou pondo a minha vida em risco então essa é a mensagem que eu deixo para vocês para aqueles que, que chegaram até o final que não se arrisque, não ponha a sua vida em risco vá nesses lugares, mas vá até o limite aonde foi determinado para você chegar agora vamos iniciar aqui gente, a descida olha só gente vamos encarar isso aí agora hein Aqui é jogar a primeirinha e descer aqui Olha só, olha, olhar Pedra de um lado, pedra de outro Aperta os cintos, vamos lá Olha aí, rocha aqui ó. o mais descendo é melhor, porque ela vê toda a cidade aí Olha só, aqui nós fazemos uma curva aí, ó. E aqui tem as muretas de concreto Para segurar Os paralepitos aí ó. Olha só Esse aqui. Tá, aqui é o homem Fazendo ou, ou seja, proporcionando Uma visibilidade melhor E um bem estar Para vocês que são turistas Que vem até aqui ó. Bacana aí Voltando aqui no muro de pedra. Olha, <risos> gente, nasceu o um mato na parede lá. Um abração. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Fui, minha gente. Tchau.